O Poder Público Municipal tem uma dívida histórica com as pessoas em situação de rua aqui em Bigosul. Nossa cidade é uma das únicas da Grande Ferranópolis que não possui nenhum equipamento para o atendimento e encaminhamento dessas pessoas. É um completo abandono. Como meu contato com eles é diário, eu não poderia deixar de abordar este assunto durante a campanha. Por isso propomos a instituição imediata da Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua e do Comitê Gestor Intersetorial. Nesta eleição, você que tem empatia, vote pela igualdade e pela justiça social.